E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo Estamos aqui voltando com a nossa série de Fim do Mundo Raios e chuva e chuva, deixa eu sair um pouquinho aqui oh, Tá chovendo muito cara Muito, muito mesmo E... Já foi alertado Da TV Possível possível formação de é, furacões e até mesmo terremotos, agora é uma hora da tarde deixa eu ver se o Chop tá aqui, se tá bem Chop Chop tá aí Chop tá ligado que cachorro tem medo de trovão né ah ele tá aqui, ainda bem, ufa caraca mano eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Eu não tô vendo pessoas. Eu não sei não, cara. Eu, eu, eu acho que eu vou sair da cidade, cara. Eu acho que eu vou pegar o chop e sair daqui, cara. Eu tô com muito medo. Caraca, moleque, olha isso! Caraca! Meu Deus, o Maicon tava certo, cara! Olha! O tornado que se formou galera Meu Deus do céu O que que eu faço O que que eu faço, cara O que que eu faço Meu Deus, cara O que que eu faço Minha casa não vai aguentar Chop, chop Meu Deus Chop Vem chop, vem chop Vem chop, vem chop, vem, chop. Vem Chop, vem Chop, vem Chop Meu Deus do céu, vem Chop Vem Chop, vem Chop Não Chop, não Bora, bora Bora cachorro, bora cachorro Bora cachorro Meu Deus galera Vem, vem, vem, vem, vem, vem Vem Chop, vem Chop Caraca moleque Meu Deus, olha o tamanho do tornado Tá destruindo, tá destruindo Los Santos Vai carro, vai carro, eu não sei o que eu faço, cara. Meu Deus! Eu não sei o que eu faço, cara. Olha o tamanho do tornado. Sai da frente, cara! Sai da frente! Chop, você tá aí, chop! Meu Deus, chop! O tornado, cara! Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Meu Deus, eu tô em desespero. Tá muito escuro, cara. Bem que o Michael falou. Bem que o Michael falou, cara. Ele me avisou, cara. Eu não aquele Eu não levei a sério. O que, que eu faço agora, meu Deus? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o tamanho do tornado, galera. Chegando, nada não tô chegando, nada Deixa eu tentar ligar a luz desse carro. Meu deus, meu deus, eu dei a volta aqui. Caraca, nossa, Chop, não acredito! Meu deus, ah! Chop, você tá bem? Caraca, a gente foi a gente foi puxado pelo, a foi puxado pelo, a foi puxado, pelo... puxado pelo tornado. O carro tá andando muito mal, tá andando muito mal E não tá funcionando bem Sai da frente O furacão tá perto da gente Meu Deus, o carro não tá andando Vem Chop, vem Chop, vem Chop Vem Chop Corre Chop, corre Meu Deus do céu É o fim do mundo Chop, corre Chop É o fim do mundo, é o fim do mundo meu Deus, o que que eu faço? Corre, Chop, corre, Chop Não, não, não, Chop Sai, guarda, sai, guarda Sai, sai, sai, sai Vem, Chop, vem, Chop Meu Deus, o guarda Pega ele, pega ele, Chop, pega ele, Chop Pega ele, Chop Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem Vamos subir no prédio, vamos subir no prédio o tornado tá destruindo tudo Tá destruindo tudo Meu Deus, olha só Mais um terremoto, mais um terremoto Eu vou subir nesse prédio Eu vou subir nesse prédio Tsunami, cara Eu avistei ele gigantesco lá na frente Galera, conseguimos subir, cara Eu tô ouvindo barulho de água Meu, olha Caraca, que tragédia, mano Olha o tamanho das ondas My fucking god Caraca, moleque Olha o barulho de coisa sendo destruída Meu Deus, o tempo tá muito... Olha o... Ai, caraca Vem, chop Vamos... Caraca, o que que aconteceu? Olha isso, galera Que absurdo, mano Vem, chop, vem, chop meu Deus, eu consegui subir a tempo Aqui no prédio Caraca, mano Olha isso Meu Deus do céu, galera Olha o tamanho das ondas Caraca, eu não acredito, mano Eu não acredito que mais falta, cara Que tragédia Rapaz, olha Olha o tempo como tá, cara É o fim do mundo, mano É o fim do mundo, galera Meu Deus do céu A cidade, deixa eu ver que horas que são Uma hora da manhã Caraca Olha que... Des... Olha a destruição, cara Meu Deus do céu Olha a destruição, galera Eu sinceramente... Nossa, mudou o tempo Eita Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Meu Deus, tá chovendo um meteoro Eu vou morrer Eu vou morrer eu vou morrer, eu preciso sair daqui Meu Deus Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Tá chovendo meteoros Sai, sai, nossa Não, não, não, não, não Entra, entra, entra O que é isso, cara? Tá me puxando, tá me puxando Tá me puxando Ai, ai, ai, ai, ai Encosta, encosta, encosta Que isso, cara Começou a chover o meteoro, cara Olha o barulho Olha o barulho Eu tô dentro do meteoro dentro. dentro que barulho é esse, cara Barulho de ferro esse... esse prédio vai cair, esse prédio vai cair Olha isso, mano Caraca, esse prédio vai cair, galera. Ainda mais é um prédio em construção. Meu Deus, muita, é muita fumaça, cara. É muita fumaça. É muita fumaça. O que tá. Ah, não a... Caraca, mano! O meteoro destruiu o prédio! O meteoro destruiu o prédio! Olha o prédio caído! O prédio do FAB! Que isso cara, meu Deus, olha só a situação da cidade Olha o tamanho do meteoro aqui Olha o tamanho do meteoro Que isso cara Olha o prédio caído galera Caraca moleque Galera encontramos o chop aqui cara Ufa, ainda bem que você tá vivo meu Deus, vou dar uma olhada ali, cara. Olha isso. Olha isso. Caraca. Muita fumaça. Raio de destruição. Vem top. Vem top, vem top. Caraca, mano. Olha lá, olha a cidade Bom, galera, eu não posso fazer nada Infelizmente, eu não sei se tem mais pessoas aqui comigo Eu vou ter que esperar essa água baixar Mas olha o raço de destruição, prédio caído Mano, não sei realmente o que fazer, cara Bom, o que nos resta é esperar essa água baixar para poder tentar sair daqui E ver o que tá acontecendo lá embaixo Se tem pessoas vivas O que aconteceu com o Maicon, eu não sei Agora tá complicado, eu estou sem carro Eu estou sem rumo, não sei o que fazer Meu Deus do céu e Voltou a chover novamente Olha o prédio do FIB, cara. Não sei mais o que fazer, cara. A cidade está toda destruída. Uf. Bom, você vai ver o que vai acontecer nos próximos episódios aqui com o Franklin. Se quiser sugerir alguma situação, algum momento, fica à vontade aí nos comentários. E é isso aí galera, vocês viram aí a parte do Franklin tentando sobreviver, ele conseguiu chegar aqui no prédio é... Lembrando que eu fiz o vídeo ele descendo do prédio, dá uma olhadinha aí no canal E possa ser que eu venha com uma outra versão, com outra visão de outra pessoa, talvez o Trevor é... Ou se não, continuo com o Franklin aqui e é isso aí, essa aqui é a série fim do mundo do, do meu canal, espero que vocês tenham gostado, é muito importante que vocês compartilhem, dá muito trabalho fazer isso aqui, é... e se gostou galera já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado pela moral e por assistir, até uma próxima, a gente vai ficando por aqui, felizmente vai ter que esperar a água baixar, obrigado por assistir, até uma próxima e fui!